Bom dia, galerinha. Oito quarenta e seis. Aqui. Vamos cá, vamos cá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Show. E aí, MEC Sestão, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, Primeiras impressões com a Landa, Aproveitando que a A tomar no cu, é A porrinha Não um anda e atrás dos outros Miserável Olha a frente Ponto Vamos falar um pouco das primeiras impressões da Landa Dos anos 50 da Yamaha A gente pilotar já está mais segura <risos> Embora ontem eu quase me desgrace Esse é um termo mais específico Bom Motor forte Tem muito arranque Claro, não é uma moto de final Mas torque tem Dá para levantar a cara e ela já fez isso comigo. Olha, não acredito, não acredito, não acredito. Ah, tá. Pensei que ele ia ia ficar. Falando ela tem... Que porra, Brasileiro. Porra. Esses cara estão dormindo no trânsito. Que por acaso, mano. Ah, é, acidentes acontecem porque ele quer ficar dormindo, né? Tá ligado em tudo Voltando Uma 25 marchas Tem a rack, mas não tem final Também não é para ser uma moto de final, é uma moto on-off-road Eu acho ela é excelente para a cidade. Tem um bom jogo. Não, não perde para ninguém. Eu acho que até tem mais jogo do que a, que a XTZ, viu? E assim, o guidão dela é menor. Não, isso facilita muito em, em, em corredores. Você pode passar mais despreocupado. A XTZ eu sempre essa preocupação a questão da, da largura do guidão que, que me obrigava a fazer malabarismo com a altura dela também ajuda muito quando está muito apertado você pode simplesmente ignorar passar por cima dos retrovisores Essa daqui a minha tem um aro 19 na roda dianteira e. Não, 21 na dianteira e 18 na roda traseira. Seja a moto alta. Não tem muito problema. Com relação de superação de obstáculos. Meio fio, quebra-mola. Sabendo jogar, ela passa. Os cara que é ruim, né? Não sabe. Ela passa O freio Bom, muito bom Embora isso seja questão também de, de manutenção, regulagem Ajuste Posso generalizar Mas se for pra generalizar Tendo base essa daqui Eu diria que o freio é bom Tanto dianteiro como traseiro e esse dias eu estou utilizando com frequência, Se de maneira essencial. Ele me salvou já duas vezes, de vacilos meus, diga-se de passagem. outra coisa levantado também, também um pouquinho do, dos negativos né um problema que eu acho que é a Yamaha tem que, é que resolver em todas as suas motos e aquela besteirinha aquela tampinha que fica aqui ó em cima do tanque coloca aquela bebida tampinha para não entrar água na Na, na fechadura do tanque. É uma besteira, mas porra, velho. Aquilo ali faz uma diferença. E é foda. Você chega no posto de gasolina. E aí você mete a chave. Não quer abrir Não quebra. E aí? Não vai abastecer? Porra. E fode, Também eu já vi comentários dizendo que isso aqui pra, pra estourar é mais fácil, bom eu não sei, mas eu acredito, porque também é outra peça que dá problema, a da minha XTZ tem que ter macete. Em vez que ele emperra e aí se o cara não tiver o macete ele não abre uma coisa que era batata assim de dar pra na landa eram as buchas da balança as benditas buchas da balança com o tempo elas se desgastavam e a moto estava rangindo. Carga. Isso foi ajustado em final de 2013. Agora utiliza um kit de rolamento. Quem quiser adaptar na sua. Pode adaptar. Mas tem que trocar uma haste. Fora isso, tá beleza. a moto que eu acho macia, o banco confortável, nada nada nada ruim Postura de pilotagem boa dá ao piloto uma, uma posição até um pouco agressiva assim para você ter, ter, ter resposta ela lhe prepara A XTZ ela é mais... mais defensiva ou também pode ser que a postura dependa também da altura do piloto, né? Aqui eu tive que ficar um pouco mais inclinado para frente, mas só um pouco mesmo, só um pouco, não é muito inclinado. Não. Postura mais mais de combate. <risos> consumo dela claro que é inferior a da, da, da XTZ mas não posso ficar comparando a Lander com a XTZ né? é foda consumo regular não vou dizer que é uma moto econômica porque não tem um parâmetro teria de comparar com outras da mesma cilindrada que eu desconheço Chega um ponto, deixa eu ver. Que imagem pode falar dela? Carenagem, carenagem. Não é um ponto bom. Ela é, digamos, uma moto sensível. Essas asas daqui, a, as asas que prende, é, é muito, muito frágil. Aquela coisa que foi feita para quebrar e vai quebrar então quem tiver suas landers evite da queda o que eu estrago é caro não é uma ninjinha não mas Tipo uma asa custa 112 reais. o kit do plástico quase 700. Então se você pode evitar esses custos evite esses custos. esqueci? Bom... Ah, deixa eu olhar pra ela aqui... Oh. Obrigado! Obrigado! Bom, eu posso até ter levantado mais pontos negativos do que positivos, mas assim... É uma moto boa, vale a pena, é uma moto, uma, assim, um, um ponto positivo que eu acho que supera muita coisa. É uma moto resistente. É uma moto forte. Só não presta a carenagem, o plástico. O que não presta no plástico, presta na mecânica. E mecânica, amigo, é um negócio importante, viu? Motor aguenta a pau, legal. Ela, ela toda em si, ela ela, ela, ela aguenta muito, muita coisa. Você mantendo as manutenções dela bem regular, porra, é moto para durar anos. Aí como ela tá no mercado desde 2003, caramba, você vai opa, você vai longe para mim. Eu tenho que levar lá em nenhum, vai para dar uma olhadinha. tô achando acelerador pesado. Tem entrada aqui, entrei. Bom galera, então é isso aí. Um pequeno review da, da da Lander. Espero que tenham gostado. Então é isso aí. Um bom dia para vocês. Vou tirar aqui do fundo de não sei se vai entrar. Quem gostou do vídeo dá uma curtida, dá um joinha. Quem quiser assinar o canal, fica à vontade. É isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima.